Vim? Não? Sim? Não? Sim. E macarrão? Sim? Sim. Meus amigos riem juntos e jogam cartas e cantam músicas. E não devem nada, e sofrem de amor E bebem vinho E vivem paixão E escrevem poesias, e amam sem retorno E pecam tão lindo E apostam na sorte E vivem sem medo E brigam até magoar E se amam para sempre E sentem a minha falta E eu sinto a deles.